Acredito, galera. Olha só que bonito esse lugar. Olha a, a, o morrinho ali de onde a gente vem, ó. Olha que top. Essas árvores. Vamos lá, vamos entrar aqui. Olha essa ponte cruzando aqui o rio Bruinen. Ponte de Valfenda. Nossa, gente, que top, hein? Deu certo. Nossa, velho, que top. E a música, galera, e a música. Vou até aumentar a música aqui pra vocês. Calma aí, mano, calma aí, bichão. Vou aumentar a música aqui pra vocês, pra vocês sentirem. Olha só, olha a casa de, do mestre Aaron. Olha essa ponte aqui, ó. Ó. Cachoeira ali. Nossa, que top. A última casa hospitaleira. Ou a última casa amiga aqui. Que top. Depois a gente entra ali ao rio. Onde que a gente tá indo, velho? Ixi, tô perdido. Cadê tu? Tá lá em cima. Glorfindel! Nossa, mano! Até chorou. Gorfinder, que legal, galera. Meu Deus. Aí, se vocês não viram no filme, vocês veem aqui, ó. E é engraçado esse elfo dançando. Eu tô rachando aqui, né? Glorfindel, muito bom. Muito bom mesmo. Obrigado por mostrar aí, Glorfindel. Agora bora entrar lá na casa. lá, né? Na casa do mestre Elrond. Só tem que tomar cuidado não cair no rio. Senão eu vou voltar lá pra Archat de novo. Será que a gente vai encontrar mais alguém conhecido aqui, galera? Vamos entrar aqui nos salões do Mestre Elrond aqui. Poxa, que legal, que legal mesmo. Olha a música. Deixa eu dar um 360 aqui. Olha o teto, ó. Olha que lindo. Olha, tem um outro lugar aqui, vamos ver. Eu ainda joguei, olha só, o Bilbo Bolseiro, Linder. Gente, eu encontro aqui com o Bilbo Bolseiro, que legal, que legal. Bem velhinho já, o cabelo branco aqui, parou de usar um anel, né? Lembrando aqui que, que se passa na época que a sociedade está indo destruir um anel. No monte da perdição. Bilbo Bolseiro. Vários elfos aqui, ó. Vamos ver. Que top esse salão aqui, galera. Ó. Será que esse é o salão do fogo? Não vi quando eu entrei. É, é isso mesmo. Salão do fogo. É isso mesmo. Nossa, gigante esse salão de fogo aqui, né? Salão do fogo, de fogo. Vamos lá. Que top. Muito lindo, muito bom mesmo. Vamos ver aqui. Tem que prestar atenção na hora que eu entro nas coisas, porque eu esqueço. Nossa, ele Ah, no. Não, não, não, não, não, não. não, não, não. Tô acreditando. Antes de chegar ali no Frodo. Sam! Nossa, vamos chegar aqui primeiro. Olha o Samwise Wise aqui, ó. Nossa. Ele ainda chamando de, de, de velho amigo aqui, ó. Meu, que top. Vamos ver aqui, ó. Olha, olha o Merry e o Piffin. Deixa eu ver se ele fala alguma coisa. <risos> Mano, que legal. Meu Deus. Muitos amigos aqui. E o querido Frodo e o, e o Gandalf. Meu querido Gandalf. Não acredito, meu, Que você tá por aqui. Meu, que legal, meu. Que legal. Olha o Frodo aqui, ó. <risos> Espelho que Aí eu pulei, que droga Meu, que top Muito bom, muito bom Vocês estão curtindo aí, galera? Olha só oh. Frodo Bolseiro, Gandalf aqui Kim Valfenda A gente conseguiu chegar num momento da sociedade Oh, dormiu Que legal, esse Elf é muito doido A gente chegou num momento aqui é, em que a sociedade está em Valfenda. Olha que top. Muito bom mesmo. Muito bom. Encontramos praticamente toda a sociedade. Acho que falta aqui o Legolas, o Gimli, o, o Aragorn. O Passo Lago a gente já encontrou. Bilbo a gente encontrou. Vamos ver o que tem mais aqui. Ah, olha só. Tem uma escadinha aqui. Quem que tá aqui? aquela lá, aquele lá era o quarto do Bilbo onde o, o, o Frodo e o e o Gandalf estavam e os outros Hobbits gente o Fender é gigante aqui Mestre Aaron de Mestre Aaron de pô Mestre você não vai falar nada Mestre Aaron tá jovem tá tá jovudo nossa mestre... Oh. Esse elfo tá sempre desmaiando. Mestre Erond, vamos subir aqui. Muito bom, muito bom. Será que a Arwen tá por aqui? Conhecendo Valfenda em Lord of the Rings online. O famoso Lothro. Elfo tá brisado mesmo. <risos> vamos ver, vamos ver. É pra descer aqui? Deixa eu ver. O que a gente pode encontrar mais? Opa! Vamos descer aqui. Meu, Valfenda é gigantesco! Gigantesco aqui. Muitos salões. Acho que é pra fora de da casa. Acho que... É isso mesmo. A última casa hospitaleira A última casa amiga Olha só Que lindo galera, que lugar bonito Até falaram aí que era o gráfico de Playstation 1 Ainda Ainda foi legal, falei gráfico de Playstation 2 Mas tá muito lindo Olha só. Saindo de Valfenda aqui já, hein? O que, que tem lá em cima lá? É uma imersão, né, galera? É muito legal isso, essa imersão na Terra-média, né? A gente poder caminhar, controlar aqui o personagem e caminhar pela Terra-média. Obviamente, tem as quests, tem um monte de quests, um monte de missões aqui. É, que a gente vai fazer da próxima, na próxima live, aí, na próxima gameplay do jogo. Fazer com os amigos, convido aqui já o Dastan, toda essa galera para fazer essa quest quem quiser também fazer participar aparecer aqui também pode aparecer mas a gente deixa aqui ó quarto dos convidados das visitas aí ó o legolas olha só e o Gimli e eles estão no mesmo quarto, olha que legal. Já viraram amigos aqui desde o começo, desde que se conheceram aqui. Vamos lá. Ah, gostaria de ver você em breve. E! Nosso querido guardião aqui, nosso querido caminheiro Aragorn. E o Boromir aqui ó, também, que legal. Que legal mesmo. E eles aqui discutindo aqui. Olha só. Traçando planos. Tem os mapas aqui. Discutindo a melhor forma. Que legal, galera. E este, é interessante que esse lugar aqui, esses, esse quarto aqui. Deixa eu ver se tá. não lembro se é. Se é room, que tava. The guest room. É isso mesmo. São os quartos do, do, dos hóspedes, né? Dos convidados. onde vamos agora? Só me chamar pelo Instagram Parmandil. Sigam aí Instagram Parmandil. Está previsto um gráfico, um up no gráfico para 22. O jogo tem passado por ups gráficos. Cadê meu Deus? Calma aí, mano. Calma aí, que eu tô lendo aqui. É que realmente eles precisam dar um up nesse gráfico Esse gráfico aqui é de uma geração Duas, três ou quatro, sei lá Não, As três gerações De gráficos Atrás, né De jogo, assim Já evoluiu Umas duas, três vezes depois Desse, desse gráfico aqui, né Só que o universo ele é tão gigante Que eles vão dar uma ralada Aí para poder é... atualizar, né? Porque o mapa da Terra-média... Olha um esquilinho aqui, ó. O mapa da Terra-média inteiro. Imagina, ter que atualizar. Coelhinho aqui, ó. Eu acho que eles não atualizaram até agora por isso. Eles têm que também. Eu vi que o pessoal reclama bastante... Tipo assim, vocês viram que dá pra jogar aqui gratuitamente, mas pra fazer mais coisa, obter mais coisas, tem que comprar. E é muito caro, tem um monte de coisa muito cara. Galdor, aí ó. Gente, onde que eu tô aqui? Que lugar que é esse? Ainda é em Valfenda, não é possível? Vocês viram que é gigante, os caras criaram cenários gigantescos. O que, que é isso? É, é o... o Mercado de Valfenda? Vamos ver quem a gente vai encontrar aqui, ó. Parmandil, você me trouxe aqui pra ver quem, me fala aí. Não um captei não quem que é esse, é pra ver a, a, a Forja da Espada aqui, é isso? Deixa eu ver. Parece que aqui é onde os elfos estão refazendo aqui, ó. É a forja dos elfos aqui, ó. Deixa eu ver se é se esse daqui se essa é a espada que foi quebrada ainda não. Tem nada aqui. Vou ter uma imagem aqui, ó. É as forjas de Valfenda, verdade. Eu pensei que ia achar a espada aqui, deixa eu ver se tem. Não achei a Narsil. Mais legal. Isso foi onde um Nasser foi reforjada para andler Ah, beleza. É isso mesmo. Bom, muito legal, muito legal. Valeu. Cara, são dois problemas que, que eu vi que o pessoal reclama desse jogo. É, o gráfico e essa questão de tudo ter que pagar. Se eles resolverem isso como o, o, o Dastan tá falando aí... Surreal. Não, não acredito. É nada. Aranha aqui, ó. Se você tem visto os meus irmãos, eu vou saber, mano. Eu vi o Aragorn falando alguma coisa lá dos seus irmãos, mano. Olha a Arwen, galera. Que linda, né? Ó, com um colarzinho aqui. Será que é a pedra élfica? Muito top, muito top. Achamos a Arwen e ela tá aqui em cima. Deixa eu dar uma bisoiada aqui, ó. Meu Deus, tomar cuidado pra não cair. Ela enxerga o vale todo aí, ó. Muito bom. E é isso, galera. Eu vou voltar, deixa eu ver se consigo voltar. Deixa eu ver, eu nem vi o mapa aqui. Acho que eu vou voltar lá pra, pra casa do Elrond. Deixa eu ver onde que eu tô aqui.